apavoradas aí no chão ah, vocês acabaram de viver baco acabando com a casa de benfim agora já podem levantar sacudir a poeira e chacoalhar o pânico para fora do cavalo é. coragem dele, foi abrir a porta da cela para me prender e topou lá dentro com um touro. a minha mãe e acendo o um mundo na pira que dá uma pirada Pra quê? Entendeu vendo isso? Achou que a casa inteira estava pegando fogo Começa a correr daqui pra lá, de lá pra cá, chamando os empregados, mandando buscar a água, no rio, no mar, gritando... Santadeira! Vai, Santadeira! a cabeça dele e eu vou fugir Então ele corre e vai falar se adentro corre! Corre! Corre! Corre! Corre! Corre! Corre! Corre! Corre! Um pedaço de ferro na mão Mas aí, Bruno, eu não sei parece Só estou dando uma opinião Acho que produziu um fantasma projetando uma luz num local Pra quê? Entendeu? Ficou ele sentado? E os pessoal foram é achando que estavam devolando É, mas é impacto exagerado Castiga mesmo! Vira de cabeça pra baixo o palácio! Derruba tudo no chão! Tudo desmorona. Vira e vira pó só E vira pó E vira pó E vira pó Diante dos olhos de Penteu <risos> Pagou um preço amargo demais E vai ter que soltar muito mais ainda Por ter me prendido Vencido pelo cansaço Larga a espada Cai no chão! Pronto. O mortal desiste da audácia de querer brincar contra um deus. Na maior tranquilidade, fumando meu vazeado, <risos> hum? Deixei ele lá nas ruínas da casa grande. Estou aqui com vocês. Ah. É. Ah, peiteu nem percebeu. É, o é? que é isso? Porra, tu tá ressoando o tacão de alguém que vem vindo pra fora do palácio? É oh. ele! O que, que ele vai dizer disso tudo? Eu vou na manhã, calma... Dá uma bola, peraí... Olhar bem nos olhos... É o quê? A tábua, passa a tábua! Passa porra nenhuma! Passa porra nenhuma! Tá? Eu vou olhar bem nos olhos dele, por maior que seja a fúria. <risos> Aquele que sabe tem de experimentar aquilo que sabe. Vamos ensaiar? Uhum. <risos> Eu tô em isso, tô aqui. <risos> Ai, ô, oh, <risos> que porrada! Oi! Bravo! Teatro grego! Chegamos à tragédia <clears throat> grega! Bravo! <clears> throat> throat> bravo, bravo. <coughs> E da por cima, me escapa aquele filho da puta daquele forasteiro! Opa! Sou eu! Agora mesmo estava lá, preso! Ah. Não... É... Não é possível! É sim! Mas o que, que é isso? É vaziado. É um homem mesmo! É... Escuta aqui! O senhor está tem um descaramento de cheio da droga na porta de minha casa? O senhor não tinha fugido? Não sossega, leão! Passa pra outra. Fuma um. Para essa ira. Não. Respira. Hum. Mas como conseguiu escapar da prisão está estar aqui? Mas eu não te disse? Ou você não ouviu que alguém me soltaria? Quem? Você se cala como fala? O que traz a vinha? O vinho, o prazer, o teatro, os mortais... A Tristeza não é São paredes? Você sabe tudo, menos do que tem mesmo de saber. Do que tem mesmo de saber, eu nasci sabido. Mas fica sabendo que esse mensageiro trouxe de novo lá dos morros e vê se aprende alguma coisa com esse homem. Eu vou ficar por aqui. Não. Lá, onde nunca falta o brilho branco dessa heroína A neve, que nunca as agulhas dos raios do sol nos picos chegam a escotar Como oficial o que você me trazer? Seu jeito eu quero saber já, bucha! Eu vi, eu vi as venérias, as veneradas bacantes as mesmas que, picadas pelo Deus, deram pés descalças nessas terras. Eu venho, meu rei, louco pra contar pro senhor e pra todos os fenômenos fantásticos, além da imaginação, mais fortes que uma miração. Eu venho pra informar pro mundo inteiro o prelúdio da guerra sertaneja das vacantes. Quero falar Mas antes eu preciso saber Se com as palavras eu informo tudo aquilo lá Ou se me olho as falas Porque eu tenho medo do senhor ter um ataque de repente Ele é muito temperamental Tem transições imprevistas Autoridade demais Pode falar De mim não precisa ter medo de nada que está cumprindo com o seu dever E depois... Quando pior os fatos se revelarem sobre as vagrantes Que hora é que a gente assim, de que meteu essas práticas na cabeça delas? Eu tinha acabado de tanger a minha boiada Da altura pra planura hein? Pelas rampas das rochas quando o raio do sol Catuca a terra Pra ela começar a esquentar No ato, eu vejo Três diabos Três diabos Do chifre dos meus bois. A senhora, a sua mãe, dona grávida, um alarido lá, bem no meio do coro das vacas, elas se aninharam. Elas expulsam da portela da pálpebra a remela de sono chapado. Pulam de pé. da gosto de ver essa disciplina solteiras desenvoltas despejadas soltas moças donzelas moças damas criancinhas asiáticas Atissam os cabelos corredios ou duros. Trufas escandalosas de africanas. Madeixas castanhas e louras. Achei de uma de pele de viadinho. Pegando as cobras que estavam lambendo os rostos delas. Para amarrar na cintura. Padrinhos do polo. outras cachorrinhas do mato, tranquilas, ausentadas, dando leite branco. E as recifaridas vestiam das tetas cheias, porque abandonaram os filhos nestígios em Outra, um de braço. Mexe na terra Ela só se... E ali, esse Deus desconhecido Vai jorrar uma fonte de vinho! Papando pela baba branca Tocam no chão com os punhos e as pontas dos dedos ah, As dinheiro na terra ah, Ela se empapuça ah, ah. Sertão se de derrubou inteiro que amar tiços anelados de dinheiros bem correm, oh, espirram, gotas e gotas de mel dourado, espumas fluentes, do <risos> o Senhor tinha que viver, Senhor Deus, daí a esse mesmo Deus que agora o Senhor ataca só pelas mirações, o Senhor ia oferecer tudo, todas as suas rezes, até o fim da sua vida. Então, os proprietários. Os capatazes, os jagunços, os boiadeiros Fizeram uma roda de conselho para conversar e discutir Como é que nós temos o poder de fazer essas façanhas? Todos passos. Daí um de nós que frequenta mais a cidade Onde conversa, falou Vocês que moram neste pé-de-serra aqui de Boa Esperança <risos> topam sequestrar a dona Gabi? Que é pra puxar o saco ali do chefe! Certo, chefe! Bom, mas... ah. ele ia ficar mútil, mas muito, mas muito medo, agradecido. <risos> Apostamos daí pra... Ah. Fomos pra tocar, é meio barulho. Justamente na hora em que elas vão ensinar o sinal com o bastão para começar a canal elas chamam a plenos Pumões, o, o filho de Zeus, Brômios. Alto. Elas, pombas brancas, saqueiam os mercados de Huawei e de Eritreia Viram tudo, fazem uma ração, Arrancam as criancinhas das casas e levam com elas Nada que carrega um ombro vai amarrado e, mesmo assim, Nada cai no chão preto Nada, nem lata, nem ferro, nem bronze Seus cabelos pegam fogo, mas não se queimam Então os proprietários, juntos, formaram um exército Eu portava um só ganhão, né? uma só gota de sangue. Mas elas era só virar o quicio pra esse lado e já sangrava! Eita, município, município! Cada um cuida de si! Vai, corre, It's beautiful. Centrão! Olha, olha, olha água mineral, água mineral, água mineral. Você vai ficar legal. Não oh. fica ser homem. Sou homem. Eu não volto nem a mulher. Não adianta. Você não aprende. Não entende ou não quer ouvir. Mesmo você não querendo, eu quero te dar um conselho. Brômios não vai deixar ninguém acabar, nem com sussurrar, As vacantes Não empie a tua lança. Empina assim, para mim, em paz. Tem o senhor para me aconselhar? Senhor Rodagio. Eu que aconselho o chão começar a correr hum. Já! Você ouviu? Os meus exércitos Vem em cima Se fosse eu Ao invés de ficar me mortificando sem nunca conseguir vencer a tentação Eu Mortal ah, ah, Eu me entregava a ele como hóstia É a comida de santo Sacrifie-se, ou sacrificar-se. Dar pro batança pesada, despacho de mulher. Elas merecem. Fizeram muito de inclusas do cidadão e daqui! Elas vão pôr teus exércitos para correr de vergonha de ver. Seus escudos escorraçados. Suas coraças da... como é que é? Central do... do como é que é? Gabinete. Institucional de segurança. de segurança, é isso? É. Descabaçado é. pelo canudo de pastorinha das bacantes. Mas esse estrangeiro é intragável. Hum. Hum. Não dá para negociar, nem por soltura ou doutura, cala a boca. Coração Essa novela ainda pode acabar bem Como? Virando servos das minhas servas no fim? Não Eu trago elas pra cá Sem armas Só com o poder da presença Diante da presença do teu poder Ai meu Deus Uma ah. tirada contra mim está sendo fabricada Que nada Com meu teatro eu quero te curar Me tocou Trástica profissional de pedagogia minhas ordens E praticar audiências físicas Contra mim Trabalho Vagia negra! E o doce sou eu? É! Ué, já você! Já não depende só é de mim. Que bicho vai dar? Minhas almas! E você, pra cá na boca! Você que nasce! Meu dedo é Você quer ver as vacantes? Na boca. Concentradas. No canal, sinal aberto, verde, verde, Muito. Eu até vou tomar uma lei de Eu quero junto o dinheiro da propina do Serra, do Cunha e etc para cultura. <risos> Por que é que você ficou todo excitado assim? Hum? Que desejo violento. Porque eu quero é ver as encharcadas de vinho e depois de pagando em voo Mas você sente prazer em assistir um espetáculo que te machuca? Sim. Quieto. Na noite. Atrás do trabalho. Mas elas se farejam e te acham até escondido. Vamos bem. Então me mostro as frases tá pronto? Só teu guia, Pra Folia. Tá. Vamos, mais rápido. Me dirige. Não hum. estou entendendo essa demora. Veste uma saia tua gostosa no corpo. <risos> De homem um que sou eu vou virar mulher. Trans. Você quer me passar para essa categoria para que elas não te matem. Como homem, você não pode ser reconhecido lá. Falo um bem de novo e outra vez, foi esperto. Já tinha notado isso. Dionísio, ensina. Mas qual o primeiro passo? Já é passar logo para o lado prático. Vamos para dentro. No tocador do palácio, eu vou te vestir. Tente usar a roupa que estou usando. Me tocar como mulher, eu fico com vergonha. Olha ai, aí, ai, ai, ó. Olha aí, ó. Perdeu a coragem. Por que vestido você quer me vestir? Eu vou soltar uma cabeleira caindo nos ombros. E depois, o que mais? A vida dura só um dia, dia e não se leva nada. Uma saia comprida, até os pés E na cabeça, um turbante de baiana Vai acrescentar mais alguma coisa? Um pandeiro na mão, um e uma pele de viadinho pintado Mas eu não posso me vestir com roupa de mulher Então o sangue vai rolar na peleja com as macas Verdade, ah. primeiro é preciso espiar É mais sabido que ser caçado pela caça mas como atravessar a cidade se os olhos da cidade me olhar? Por ruas escondidas. Eu sou teu labirinto. Qualquer coisa é melhor do que o riso das bacantes na minha cara. <risos> Vamos lá pra dentro! Vamos. Pro tocador do palácio. Pra mim? Tudo bem. Vou de qualquer maneira. Ou pega as E avanço! Ou vestido. <risos> Se ah, aí... Mulheres! Seu peixe caiu na rede. Vai pra bacanal e lá vão beber o sangue dele. É Dionísio está quente, agora é a tua vez. Castiga! Primeiro, pinga no juízo dele algumas gotas que sejam para ti. Doce delírio. Do pingo ao pó. Sim, porque de cabeça limpa e bom senso ele não vai querer se vestir de mulher. Mas cabeça feita ele vai. Eu quero que ele seja condenado às gargalhadas pelos tebanos, desfilando pela rua fantasiado de mulher. Ele que ainda agora com sua cara séria e suas ameaças impunha tanto respeito. Agora eu vou fazer o um papel de cavareira de penteu, Faça a fantasia da gaveta de agado. Trouxa a cortina pra fazer uma saia arranco uma combinação pra combinar com a cena da mãe Degolando Mandando pro inferno O filhinho sujo de ruge de pó Por ter pego suas coisas e se fantasiado de a gaveta Vai dar o que falar Na risoleta do riso e da emoção Vai ficar sabendo na hora do sol raiar quem é Dionísios, filho de Zeus, os mortais, mal de profissão, mas bom de coração.